Porque, olha, eu vou te falar, eu sou meio, meio desagitado com essas coisas, eu sou muito séria. <risos> eu não descobri, eu sempre soube. Eu tinha que ficar me escondendo. Né? E isso é muito ruim, você passar a tua vida vivendo uma coisa que você não é. Ser trans é, é a gente ser o que a gente é, né? A gente não viver de mentiras. É diferente, né? Desde criança eu sempre fui uma pessoa que eu gostei muito de trabalhar. A minha mãe colocava a gente pra vender banana, já vendi pastel, já vendi laranja. Então eu lembro como se fosse hoje uma vez que eu queria comprar um shortinho bem curtinho e eu fiquei com vergonha de pedir dinheiro do meu pai e da minha mãe, que foi o que eu fiz. Eu ia lavar carro, passava o sábado todo lavando carro. Se eu ganhasse 50 reais, eu dava 25 pra minha mãe e ficava 25 reais pra mim. Então eu comprava o que eu quisesse. Comprei meu shortinho, coloquei meu shortinho e fui pra discoteca somos normais como, como homem ou mulher. Tem algumas pessoas que elas gostam de diminuir as pessoas, né? Porque tem um cargo mais elevado, porque não gosta de você. Essa questão ainda existe bastante, né? Principal fator de toda essa situação ainda é o preconceito, né? A educação não tem classe, não tem sexo, não tem cor, né? Com educação você chega em qualquer lugar. Eu quero é trabalhar most e mostrar para a sociedade meu potencial, né? E meu profissionalismo. E eu me sinto uma pessoa feliz hoje trabalhando. venham ter mais conhecimento, dia 25 de janeiro, você pode participar fazendo a sua inscrição no link. Venha participar.